Olá pessoal, a maioria de vocês provavelmente já conhece o meu canal O Azevedo Dicas e Aulas é, Dentro desse canal nós temos aqui vários vídeos né, que estão organizados em playlists e dentro dessas playlists nós conseguimos ver vários assuntos né, associados aqui a análise computacional de imagens algumas pesquisas feitas aqui no FMG né, temos aqui resenha de livros várias... É, vídeos falando sobre visão computacional, estatística experimental. É, e nós estamos iniciando um trabalho aqui né, nessa playlist Análise Multivariada, onde nós vamos colocar vários vídeo-aulas, é, tendo várias técnicas de análise multivariada, né, onde nós vamos aprender a fazer essas análises, principalmente no software R. E nessa slide aqui nós temos alguns dos tópicos que nós vamos abordar é, nessa playlist. Nós vamos iniciar fazendo uma introdução sobre análise multivariada, vamos falar sobre estatística descritiva de dados multivariados, vamos falar sobre medidas de dissimilaridade para dados quantitativos, dados qualitativos, binários, qualitativos multicategóricos, nós vamos aprender como estimar medidas de dissimilaridade, né? quando nós temos dados mistos, né? um conjunto de dados com algumas variáveis quantitativas e outras qualitativas, né? por exemplo. Vamos aprender como fazer dendogramas hierárquicos utilizando método vizinho mais próximo, vizinho mais distante, o PGMA, método centroide, Vamos aprender sobre o agrupamento Toshé. Componentes principais, nós já temos uma videoaula aqui dentro do meu canal, mas nós vamos explicar melhor o que são componentes principais. Análise de fatores, vamos aprender a fazer manova e como interpretar essa manova. Variáveis canônicas, correlação canônica e análise discriminante. Então são várias aulas que nós vamos ter aqui sobre esse assunto. É, se inscreva no canal para vocês ir acompanhando aí a evolução dessa nossa disciplina. E qualquer dúvida, vai deixando aí nos comentários, ok? Até a próxima aula!